A loucura é uma, é uma espécie de metáfora para que a gente possa ressignificar e recriar a realidade que a gente quer estar. Eu acho que loucura e teatro tem uma coisa uma amálgama aí muito interessante que eu gosto. Teatro, por exemplo, é o extrato da cultura de um povo. É prazeroso demais você fazer teatro, entendeu? É uma luta prazerosa e também, assim, feliz também, sabe? Você vê o público da sua frente, sabe? Isso é maravilhoso. <risos> Talvez o único ponto de vista possível para que a gente construa visão de mundo, visão de sentido sobre as coisas, seja uma visão de sentidos que não está apoiada na realidade. A gente não enxerga só com os olhos, não escuta só com os ouvidos, afinal de contas a gente só enxerga aquilo que a gente pode ou que a gente quer, né? A gente só escuta o que a gente consegue. <música> festival tem a possibilidade de me trazer aqui e eu tenho a possibilidade de expor, graças ao festival, aquilo que a Amazônia tem dentro de mim. Então acho que a peça ela tenta brincar com esse imaginário, ampliar e ao mesmo tempo ser um espelho, né? Tipo, quem são esses severinos e somos também esses severinos.